Todo o problema dentro da comunidade hoje, tudinho, tudinho, tudinho, é só esses fazendeiros que nós temos perto da gente, e esses bandos de carros que entram de outros municípios aqui. É o nosso maior problema é isso aqui. A gente está num processo de retomada, inclusive na retomada ambiental. E a gente está denunciando o tiramento da areia aqui. Mas você tem que denunciar, denunciar o do dono. Não é, não é, não é, não é, Não é só nós, Sim. é do dono. Então qual é tá do o dono? dono. É o dono? Porque aqui, meu... Deus, que é o dono? Escuta. É, e... Aqui é um território quilombola. Quilombola? Que está em... é. É quilombola. Pois é. Sim. Se eu chamar o pessoal aqui, eles vão te mostrar o documento. É. Pois é, é um território quilombola. Sim. E lá no artigo 68 da Constituição, ele é claro. aos remanescentes das comunidades quilombolas que estejam com suas pernas. Ainda usa... O nosso jovem, porque teve jovem que saiu da escola para fazer esse serviço escravo. Porque essas caçambas são cheias, tudo pela mão deles, para ganhar 15, 10 reais. Por você Carregar a maré. Sim. Vocês exploram ele. Vocês exploram e O que é que vocês fazem? Eu não pago eles. Paga? paga? Quanto é que tu assina a carteira deles? Me diz. O que é? Quais é que tem carteira assinando? nosso quilombo. Um vagabundo que vem desmatar todo o nosso quilombo, fazendo um trabalho escravo, que esses meninos aqui são todos escravizados. Escravizados por vocês? Tudo escravizado por vocês, tá vendo? desmatando no nosso território. Eu acho assim que fica maltratando as crianças, assim, como é que tá assim escravizando. É isso que eu penso, que a criança está sendo escravo de, de encher carro e só ganha aquela, acho que nem ganha, eu mesmo não sei nem quanto é que eles ganham, não sei se é 10, ou se é 15, eu não sei. Eu acho que ele compra suquinho, é, biscoito, que eu não, eu não odio também. Eu também nem. Às vezes eu chego a pensar que acho que eles nem dão nadinha para ele. Só enche mesmo, por encher. Se escravizando, eu acho que eles não nada. Você, você, você, você que é pra não Aqui E aí, eu não concordo não com esse negócio de fechar a estrada aí. Desse negócio aí, é um negócio de tiração de areia na estrada. Agora, fora da estrada, o caboclo tendo uma localidade certa para ele tirar, ele pode tirar. Para mim não tem problema nenhum. Até porque o pessoal daqui, a maioria viva é disso aí, de encher carro. E aí tirando esse raminho deles aí, vai ficar mais difícil para isso. Eu era assim que eu fazia, eu enchia carro muito com isso. Esse que é o criminoso aí. Eita. Eita caber, porque o fazendeiro, a partir do momento que ele sente que ele está perdendo, ele, ele tá, ele tá perdendo a, a terra que ele usa para explorar as pessoas, ele vai buscar se defender também, ele vai buscar todo tipo de arma que ele puder para continuar aquela exploração que ele exerce nas pessoas, então isso não quer dizer que daqui a pouco não pode aparecer, eu mesmo não posso ser executado por um pistoleiro.